vamos ficar instalados aqui no Palácio dos Melos. Estamos a sair, a sair em Viseu, quilómetro 172 da Nacional 2. Próximo destino, Tondela. E mais um carimbo, desta vez em Tondela, uma linda cidade, tenho uma lenda, pesquisem aí, e estamos aqui à beira do Tribunal. Tem aqui um centro muito bonito, uma agradável passagem e vamos para o próximo ponto! E cá está a Senhora da Trompeta que, ao tom dela, as pessoas se refugiavam para não ser mortas pelos Mouros! Vejam essa lenda! Chegamos agora a Santa Combadão. É do nosso Salazar! Não é verdade? Bora! Próximo destino! Chegamos a Mortágua... Pronto. Mais um carimbo nos Bombeiros de Mortágua... Estamos em Pena Cova para mais um carimbo. Olhem, é uma vila espetacular. Temos aqui isto que eu vos vou mostrar que está uma coisa. Vejam bem que paraíso que é que está a malta. Olhem para isto. Na praia fluvial do Reconquinho, vamos almoçar aqui no bar do Reconquinho e temos aqui quem diria em Pena Cova um Centro de Trail Running do Carlos Sá, se não conhecem é um ultramaratonista e que organiza aí o, o, o Trail do Jerez, o Grande marathon, que é o, a maratona mais dura do mundo. E a hora do almoço, Caracóis a Reconquinho. Vai lá, tira-te! Ah, foi fixe? Ah? Olha e ele, olha mano, saltou! Segura-te aí, segura-te aí! Vai lá, Barbie! Vem, por. Vim, anda lá! Anda lá! Siga, vamos embora! Que alegria, mal! Isto para canalha é espetacular! Espetacular! Uma pequena visita ao Penedo do Castro. E vamos ver Penacova cá de cima. Está ali a bandeira. Que vista! É. Estamos no Miradouro do Castro, que lindo! Hein? Olhem para isto! Que nós tivemos ali embaixo. Agora estamos no centro do Penacova e vamos tirar a fotografia da praxe, aqui junto ao autocarro, ao quilómetro 238 da Estrada Nacional 2. Além que giram alta 5 lugares, quem é que vai conduzir? Põe o bracinho fora! E a praia que estivemos é ali. Chegamos agora a Vila Nova de Poiares e vamos no Central Café ao quilómetro 248 tomar um cafezinho ou uma cervejinha. quarenta e bonito, excelente para nada. Muito fixe. Olha, gosto daquela bandeira. Olha, Bárbara. Olá, oh, Lourenço! Olha aquela bandeira! É. Que linda bandeira! Então companheiro, como é campeão? Já chegaste? Olha lá, estou aqui no quilómetro 258. olha o amigo que eu tenho aqui à minha beira! Olha lá! Então como é amigo? Correu tudo bem? Marcão, grande trabalho que fizeste por aí, um contributo enormíssimo para a Estrada Nacional 2. Bom, boa sorte e para cima, boa viagem, está bem? Grande abraço! E chegamos agora aqui ao centro de Góis e vamos fazer mais um carimbo aqui no posto de turismo. Estamos junto à igreja de Góis e pelos vistos existe aqui uma tradição de neste coração colocar um cadeado. Então existe aí uma lojita que vocês podem comprar. Cadeado e isto tem é um simbolismo. E nós vamos fazer a nossa parte. E as chaves do cadeado atiram-se ao rio. 2, 3. Pronto. E agora vamos até a praia fluvial de Goix. Vamos aproveitar para lanchar... Estamos agora na pastelaria quente e doce é comer uma bolinha e não se esqueçam, se conduzirem, não bebam, ok? Maltilha, atenção aí à estrada, boas férias para todos! Vamos chegar a Picha! Rua da Reta da Picha! <risos> e o laranjinha vai ficar aqui imortalizado... vamos lá imortalizar aqui... vai ser aqui assim ó... olhem que giro... PIXA! <risos> Chegámos ao centro geodésico de Portugal. E aqui é o centro de Portugal, pessoal. Vamos ver aqui se apanhamos o pôr do sol. Olha que vermelhinho. Olha, olha o pôr do sol. Anda ver. Alô, Anda ver. Lorenzo. Olha que giro. Que giro. Que giraço. Centro geodésico de Portugal. Picote da Melriça, 592 metros de altitude. Espetacular! Bem malta, e acabo o vídeo aqui, estou mesmo a ficar sem bateria, em Vila do Rei, no centro geológico de Portugal. Acabou o dia em grande com este pôr-de-sol espetacular. Espero que tenham gostado e amanhã a saga continua até faro, ok? Peace and love, até o próximo vídeo. Tchau!